Tchau, você está no canal Itália com a Ana Paula, o canal que te leva do básico ao avançado no italiano. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 palavras mais usadas no italiano. Eu vou dar um contexto, mostrar alguns exemplos para que você possa utilizá-las quando estiver falando. Palavra número 1. Um. Muito, muito interessante essa palavra. É cosa. Cosa? Mesmo no português, a gente tem uma forte tendência a usar a palavra coisa. Mas no italiano, eu diria que ainda é mais usada que no português. Por quê? Porque cosa pode também ser uma substituição ou ir junto com o que. Quando você vai fazer uma pergunta, por exemplo... Como eu fiz agora nesse exemplo. Cosa? Essa palavra pode indicar ou admiração, surpresa, espanto. Tá contando ali a fofoquinha e alguém fala o quê? É isso mesmo? Cosa? Né? Ou quando uma pessoa não te entendeu e ela fala cosa? E aí você repete a informação. Um detalhe que em perguntas esse cosa pode ser também acompanhado do que. Por exemplo, o que, que é isso? Que cosé? Ou simplesmente cosé. Ou, o que você está dizendo? Cosa dite? Ou, que cosa dite? Cosa in mano? O que, que você tem na mão? Ou, que cosa in mano? Cosa mande? Que cosa mande? Ou, olha só, que devoliram na cosa. Tem que te dizer uma coisa. A segunda palavra, ano. Olha só, tem dois N's, então a pronúncia é um pouquinho mais puxadinha nesse N. É ano. Da que ano vive na Itália? Da que ano vive na Itália? Desde que ano você vive na Itália? Em que ano sei nato? Ou em que ano sei nata? Em que ano você nasceu? Quantos anos você tem? Veja bem, singular é ano, plural, ano. Quantos anos, no plural, você tem? A terceira palavra é o uomo. Uomo, essa palavra é bem particular, bem interessante no italiano, porque ela foge um pouquinho a regra no que diz respeito ao singular e plural. Olha só, o uomo é uma palavra no singular. Quando vai ao plural é uomini. Então é um uomo, due uomini. Exemplos. Generalmente, l'uomo é menos intuitivo della donna. Quell'uomo è tale quale a mio padre quando era giovane. Olha só: con uomini gli uomini virtuosi sono uomini saggi. Essa frase poderia também caber molto bem com a palavra no singolare. L'uomo virtuoso è é un um uomo saggio. A prossima palavra è é giorno. Dia giorno quando vai ao plural fica giorni. Oggi è é il giorno del mio compleanno auguri por questo giorno olha você quer dar parabéns para alguém por exemplo pelo eh, aniversário auguri auguri per questo giorno Em que giorno inicia a escola que já começam as aulas em que giorno inicia a escola O 25 de il é giorno de natale a quantos giorni hai iniciado a dieta? Faz quantos dias que você começou a dieta? Da quanti giorni a iniciar toda a dieta? Não. Eu lajei sanduíche do comi batata frita, botei, ketchup, mostarda e só. A próxima palavra é volta. Olha aqui. O L antes de outra consoante tem essa pronúncia aqui. ó. Volta. Coloque a linguinha atrás dos seus dentes frontais. L... E diga, ó, volta, volta, ok? Essa é uma palavra muito interessante, ó. O primeiro exemplo, tchero na volta, sabe o, aquele tal de era uma vez? É isso mesmo, volta significa vez. Então, tchero na volta, uma bela principessa órfana. Plural, o plural de volta é volte, terminando com E. Normalmente, palavra feminina que termina com A, quando vai ao plural vai terminar com E. Veja esse exemplo. Quante volte sei venuto in Itália? Olha essa locução aqui. A volte, vado em piazza a prendere un um gelato. A volte é o nosso às vezes. A volte, a volte vado em piazza a prendere un um gelato. Esta é a primeira volta que vejo esta publicidade. A primeira volta, a primeira vez. Esta é a primeira volta que vejo esta publicidade. Quantas vezes te eu detto de não fumar? Quantas te eu de não fumar? E a sexta palavra, a sexta parola é casa. Interessante essa palavra porque casa é igualzinho no português. Mas por exemplo no português nós temos também a palavra lar que não é a construção, né, o edifício, tal que representa uma casa, mas é uma palavra que engloba um sentido uh, mais familiar. No italiano, a palavra permanece casa, como por exemplo, lar dolce no italiano é casa dolce casa. Olha esse outro exemplo, vorrei affittare una casa al mare quest'estate. Gostaria de alugar uma casa na praia esse verão. Vorrei affittare una casa al mare quest'estate. Prendo casa em Sitília. Como quando nós dizemos no português, né? Vou pegar uma casa não sei aonde. É a mesma coisa. Prendo casa em Sitília. Estou cercando casa. Estou cercando casa a Torino, por exemplo. Estou procurando casa em Torino. A próxima palavra é parte. Não era contado na parte da história. E olha só no plural. A palavra que termina com E... No italiano, quando é plural, vai terminar com i. Então, veja esse exemplo. taglia la torta in dodici parti. Taglia la torta in 12 parti. A próxima palavra é vita. Que interessante essa palavra no italiano. Vita pode significar vida, pode significar corso vita, que é o acrônimo para viver em italiano, o melhor curso de italiano que c'è pode significar também Cintura Cosa fai nella vita? Aquela pergunta clássica, né? O que você que faz da vida? Cosa fai nella vita? Ogni vita é importante Olha aqui Como cintura, olha Sono tornati de moda E pantaloni a vita alta Pantaloni a vita alta São as calças de cintura alta e a nona palavra mais usada em italiano é tempo. La nona parola più usada em italiano tempo. Tempo é a mesma coisa, significa tempo. Quando não vai ao plural, é tempi. E exemplos: il tempo vola. O tempo voa no italiano é il tempo vola. Da quanto tempo estudo italiano? Da quanto tempo estuda italiano? Faz quanto tempo que você estuda italiano? E olha aqui aquele clássico no plural, quando você vê algo que remete à sua infância, enfim, você fala oh, bei tempi, belos tempos, ao pé da letra, né? Bei tempi. E finalmente a última palavra mais usada na italiana, lá dentro, uma parola più usada em italiano. Qual é? Qual é? Dona! Dona! Olha só! Dona significa mulher. L'8 marzo é a festa da donna. Em Itália, le donne, quando vai ao plural, palavra feminina que termina com A, quando vai ao plural vai terminar com E, certo? Então fica le donne, as mulheres. Em Italia, le donne escono con le amiche per festeggiare questa data. L'automata è la festa della donna. In Italia, le donne escono con le amiche per festeggiare questa data. Só um detalhe: na língua italiana existe também a palavra moglie. Moglie. É, automaticamente, sabendo que existe essa palavra, quando uma pessoa vai dizer mulher, pode se confundir, pode dizer ah, la moglie. Mas moglie significa esposa, tá bom? É a condição da mulher casada. Molhe. Então, se você quer dizer simplesmente mulher, é dona, mulheres, donne. Tá bom? E eu só achei estranho que nessa lista top 10 aqui, a gente não viu a palavra mama. Mama, madre. Eu vi que tem, mas tá mais ali pro final. É isso. Não se esqueça de me seguir aqui nas outras redes sociais. Deixe o seu like e comente. Qual foi a novidade? Qual foi a sacada que você teve aqui neste vídeo e te vemos ao próximo vídeo um beijo